Olá! O vídeo de hoje é um pequeno tutorial de como ligar um receptor de rádio ao PC que é para depois usarmos os nossos rádios nos nossos simuladores preferidos sem fios, algo natural, e dá para a grande maioria dos rádios. Para quem pilota um drone sabe aquela experiência de poder estar a comandar um objeto à distância. O vídeo de hoje é para quem está a usar simuladores e quer ter a mesma experiência de estar a usar um rádio sem fios. Já há N maneiras de poder fazer isso. E hoje vou ensinar uma que é usando o receptor, que é os nossos receptores de rádio que usamos nos nossos drones, ligá-lo ao PC e assim poder controlar nos simuladores com os nossos rádios sem fios. O rádio e os receptores têm que estar a falar a mesma língua que é por PPM, e depois o PC precisa de mais duas coisas. Uma delas uma entrada USB e a outra uma entrada de áudio. Ora, eu neste vídeo vou usar alguns produtos reciclados. Eu tenho aqui uma caixa com muitos fios, onde eu costumo guardá-los quando preciso de alguma coisa. Vou lá buscar e vou-vos já mostrar a caixa. Ora, vou contar com a ajuda aqui do meu ajudante, o Pagani. E vamos ter que encontrar três fios. Um fio USB macho. Vê se encontro aqui uma ponta com USB macho. Um fio que tenha um jack 3.5. E por último, um fio de servo, pelo menos com um dos lados com ficha fêmea. Depois de ter encontrado os três fios. Aqui o fio de servo, vou cortá-lo a meio. Pode ser preciso depois para outro tipo de projeto, a outra parte. Arrumar isto. Ora, o que tenho que fazer agora é escarrenar as pontas dos fios. O fio de servo é o mais fácil. Passando aqui para o USB, também vou ter que fazer a mesma operação. O USB já descarnei. Tenho quatro fios isolados: o fio que está descarnado e a prata. Daqui eu vou precisar só do fio vermelho e do fio preto. Os outros posso cortar, isolar, porque não vou precisar deles. Já vou meter por baixo esta prata. Este aqui eu vou cortar a meio. Este eu cortar um pouquinho da ponta. Para quê? Para quando eu colocar os fios aqui, eles não encostem as pontas. Ora, venho aqui à minha caixa das mangas retráteis, com várias medidas. E vou tentar encontrar uma medida que dê já para ficar aqui esta ponta isolada assim já fica só estes dois fios e estes já ficam isolados depois já dá um bocadinho de calor tenho que arranjar uma pistola de ar quente que é bem melhor do que estar aqui com a chama fica um trabalho melhor o ideal aqui não é apontar a chama para a manga retrátil mas sim tê-la perto da chama que é para a manga sentir o calor e contrair começa a ficar aqui já um bom trabalho ora vamos escarnar aqui as pontas pontas escarnadas Fica aqui já com um bom trabalho e assim é que deve ser. Só desde o início tenho que fazer um bom trabalho para ter um produto final com alguma qualidade. Ora, e agora vou aqui ao fio com o Jack 3.5. No Jack 3.5 também vamos descarnar e descobrir aqui qual é o fio que eu vou precisar. Dentro do fio do Jack 3.5 vamos ter 3 fios, ou neste caso 4. Eu disse 3 no início, porque estes são os negativos e este é do lado direito, e este lado esquerdo, ou vice-versa. Isto também depende como a USB de fio para fio, de fornecedor para fornecedora. Onde vamos ter que encontrar o quê? Qual destes fios todos é a ponta do jack? Esta pontinha pequenina. A gente tem que descobrir qual é este fio. Ora, tenho aqui um multímetro. Ora, está naquela posição quando a sua encosta, ela pita. Ora, está ali encostado e eu agora vou procurar qual é o fio capita. Agora este não é, este também não. Ora, é este vermelho, a ponta, no meu caso, é o vermelho. Por isso vou eliminar os outros fios todos e vou só precisar do vermelho. Atenção, quando vão buscar os fios destes fones, ou tipo isto, já com o microfone e isto, tem que ter atenção que estes fios são muito fininhos e eles têm uma proteção Aqui nesta zona, os fios são todos assim, normalmente, mas eles vêm com um verniz a proteger. Vocês têm que raspar esse verniz para conseguir chegar ao fio, senão nunca vão encontrar a ponta, porque ele nunca vai apitar. Agora vou deixar aqui um tratamento estes fios para ficar arrumado. Este corte por aqui, o amarelo não é preciso, vou cortá-lo para o meio, vou dobrá-lo já. Vou usar mais uma manga retrátil, dar-lhe calor. Ora, vou meter uma manga de retrata é um bocadinho mais larga. Não vou dar já calor, vou dar só no fim, que é para depois parecer só um fio. Isto por aqui já para a ponta. Ora, com os fios todos já descarnados, vamos àquela pasta milagrosa que eu adoro. Vou fechar a pasta. Ora, como vou usar estanho e não quero dar cabo da mesa. Vou pôr aqui agora um fundo preto, agora é fazer aquele processo normal de dar estanho aos fios antes dos os soldar. Oh, se não fosse aqui, esta borrachinha já estava aqui a dar cabo da mesa. Aproveito já e corto aqui, 3 tubinhos. Encaixo já aqui que é para depois proteger as soldas. Agora vamos soldar isto e para soldar isto eu vou deixar já aqui um esquema é? a mostrar quais são os fios que tem de ligar aqui do fio do servo, vamos nos guiar só pelo fio do servo que é aquele que a gente está habituado a ligar nos nossos drones o preto do fio do servo vai ligar ao preto da USB ora, está soldado o fio vermelho do servo vai ligar ao fio vermelho da USB E o fio branco do fio de servo. É para ligar ao fio que está ligado aqui na ponta do jack 3.5. No meu caso é o vermelho. No vosso depende de fio para fio. Nunca se esqueçam no final de limpar a ponta do ferro. E chegar-lhe estanho e arrumar. Para confirmarmos, para ver se isto está ligado bem. É chegarmos aqui. à ponta. Chegarmos aqui. No branco. Aqui no fio. Está ligado. No USB visto assim. Com a parte mais cheia para este lado. O primeiro de cá vai ser o mais. Eu encosto aqui os ferrinhos. E encosto aqui. O preto não dá porque é o negativo, mas se eu ligar aqui no vermelho, já dá porque é o positivo. E na outra extremidade é onde está o negativo, ora se eu vier aqui ao vermelho não dá, mas se eu vier aqui ao preto já apita, e se vier ao outro do fio do Jack não apita, por isso as ligações estão bem feitas. Agora vamos proteger todas as soldas. O nosso cabo ficou assim, com este aspecto. Ora, relembrando que isto funciona para todos os receptores e marcas que tenham o protocolo PPM. Que é, o branco vai ser o sinal, o vermelho o positivo e o preto o negativo. E depois configurar no rádio dizer que é PPM. E assim ficamos com o nosso sistema wireless a funcionar. Agora vou desligar aqui o receptor, que é para fazer a ligação já ao PC. Ora, como o meu computador está longe de onde eu estou a filmar, vou ligar aqui o USB e aqui o Jack 3.5. Vou até dar aqui um nó para isto ficar mais compacto. Claro que eu podia fazer isto mais pequeno, mas não fiz, posso precisar com que ele fique comprido. USB ligado, que 3.5 ligado, agora vou ligar no computador. Aqui atrás no PC, vou ligar o Jack 3.5 na entrada, onde se liga o microfone. Vou ligar a entrada USB. Quando eu liguei o Jack 3.5, apareceu-me logo aqui a informação a dizer o que é que eu liguei no computador. Ora, tenho que dizer que é o microfone e OK ora quando liguei começou a fazer um barulho muito esquisito ora vemos aqui aproveitamos estamos aqui ora começa aqui a fazer este zumbido. até vou pôr ora vou pôr isto mais baixo começa a fazer este ruído e eu venho aqui a pôr mute no volume de reprodução e mute no volume de gravação e assim isto cala-se pode também estarem a ouvir através aqui do gravação Venho aqui ao microfone, propriedades, e se por acaso estiver. Venho aqui a desativar esta função. Por isto aqui no máximo. E aplicar. Ok. Daqui já não preciso mais nada. Ok. Ora, com aquele barulho todo, esqueci-me de mostrar que está aqui a luzinha do receptor a pescar. Estou ligar o rádio. A luzinha deixou de pescar. Está conectada com o rádio. Mas isso não é para agora. Agora viemos aqui ao computador. Ora agora vamos baixar dois fecheiros. Um dos fecheiros é este aqui. O Smart Prop Plus. Ora Guardar fecheiro. E o segundo é aqui o v -joia. Guardar. Ora e abrir os dois. Vamos instalar este primeiro já aqui. Executar com administrador. Sim. Vai ser next, next, next, fechar, abrir aqui este, levar joy, está como administrador, sim, next, next, instalar, ok. E agora temos aqui o fecheiro, vamos abrir isto e ele está aqui a dizer que o transmissor está desconectado. Aqui logo na primeira aba, viemos logo procurar onde é que ligamos o nosso receptor. No meu caso foi este, porque eu tenho aqui a web ligada e tenho aqui outras coisas ligadas. Mas o meu foi este, aqui neste no cor-de-rosa. No segundo separador viemos aqui, isto provavelmente vocês têm outra posição, vocês usam aqui este último. Vou ligar o rádio e se eu mexer e não acontecer nada é porque alguma coisa não está bem. Agora voltei a desligar e voltei a ligar, porque pode estar aqui alguma coisa a acontecer. Eu estou a tentar descobrir o que é, e já assim aproveitam e veem que, de vez em quando, isto pode dar erro. Aqui é aquele barulho que eu falei. Ah, já encontrei. Eu tinha aqui o volume de gravação desligado, por isso, já sabem que não podem ter o volume de gravação desligado. Agora voltamos aqui, voltamos, voltamos e como veem, se eu mexer aqui, já está ali a dar e vemos ali todos os botões a funcionar. Claro que suposto é a configuração do rádio, mas isso já tenho vídeo aqui no canal a mostrar isso. Resumindo, aqui no primeiro separador viemos aqui a ativar o sítio onde ligamos o nosso microfone, suposto microfone. O segundo, vemos aqui... E dizemos que o transmissor é por ppm. Aqui no ppm, e aqui nesta última opção, o algo quer e ou quer, ou não quer ou não quer. Isso é com ela. Se ela quiser, é muito bem, senão não quer. Aqui não preciso mexer em nada. E aqui no quarto, no joystick, podemos alterar. Aqui, por exemplo, tenho 3 e o 4. Eu posso chegar aqui ao 4, apagar. Colocar o 4 ali, e colocar o 3 ali. Clicar em apply. Agora se vocês repararem aqui em baixo. O Z já não é o 4, mas sim é o RX. Como agora o acelerador que era o Z. Passa a ser o RX. Agora voltando a pôr isto como estava. E eu estou a mostrar isto porquê? Por causa de, se precisar em algum simulador, andar a alterar os botões, viemos aqui ao programa e alteramos os comandos e assim ficamos outra vez com o nosso simulador a funcionar como deve ser. Ora, não cargamos em Exit, porque vamos precisar disto a funcionar. Ora, agora carrego aqui no Minimizar e vou aqui usar um jogo. Ora, venho aqui... O GTA V, onde eu tenho aqui uma pequena brincadeira com o GTA V, onde ele tem um modo de Drones. Depois vou fazer também um vídeo a explicar como é que eu alterei aqui o GTA para poder andar de Drone. Ora, começamos aqui com o nosso simulador do GTA. Ora eu também não sou muito bom ainda nos racing's porque não tenho tido tempo para andar a treinar com o Racing aqui do canal, mas como veem podemos usar isto depois num simulador e assim podemos treinar um pouco quando está a chover e, e sentirmos aquela sensação de estarmos a usar um drone sem fios. Pessoal, oi, meti-me na água. Ora, e assim me despeço com este pequeno tutorial e até já.